E eu quero deixar claro para vocês que o tema de hoje, ele é muito importante e ele é para todos os professores, independente da modalidade de ensino que atua, da faixa etária que atua. Uma vez professor, seja da educação básica, do, da educação superior, da pós-graduação, ou até professores de outras modalidades, como de cursos livres, de cursos de idioma. Olha, se intitulou professor, a live de hoje é para você, tá bom? Então... Fiquem tranquilos e sejam todos aí bem-vindos. Eu não sei se vocês viram lá no comecinho da live, passou a nossa vinhetinha. O nome desse quadro aqui do canal é Divã Pedagógico. Então, o nosso objetivo é que você, que está aí do outro lado, se sente num lugar confortável, deite se quiser. Olha, não sei se vocês viram, quem está aqui no Instagram, eu sei que já viu, mas hoje está rolando uma pipoquinha também por aqui. Porque o nosso objetivo é que seja um papo tranquilo, descontraído, né? fazendo aquilo que a gente gosta e também aprendendo, trocando experiência, interagindo entre nós. Combinado? Um papo gostoso aqui no nosso Divão Pedagógico. E o tema de hoje, gente, ele é sobre as emoções, né? Sobre como nós, educadores, podemos é, estabelecer aí algumas estratégias, pensar um pouquinho em nós, enquanto pessoas, para lidar aí com as nossas emoções. Por isso, esse tema, com certeza, ele é pertinente para todos vocês. E para começar o nosso conteúdo, então, como tem gente nova aqui no canal. É, eu quero me apresentar para vocês eu sou a professora Érica, né? sou educadora, pedagoga aí de bastante tempo sou mestre de educação sou especialista na área de tanto de gestão escolar quanto de educação inclusiva e também na área de design instrucional que para muitas pessoas é uma área é, ainda desconhecida na educação, que é uma formação que traz para a gente conhecimentos para transformar conhecimento e experiência de aprendizagem, principalmente no que diz respeito à educação à distância, a esse mundo aí das plataformas virtuais de aprendizagem. E olha, eu gosto muito dessa formação e ela trouxe para mim uma, um leque de conhecimentos para fazer inclusive o que a gente está fazendo agora e isso é bem bacana. Eu também atuo como consultora de desenvolvimento de projetos na área de educação à distância, né, na área de educação da audiência digital, que é uma terminologia que eu uso aqui, por ser também uma estudiosa, uma entusiasta da área de marketing digital, uma área que eu também me encontrei e que eu gosto bastante. Bom, por fim, né, sou apaixonada por pessoas, por educação, por empreendedorismo, por tecnologia e coordeno aqui o ênfase educacional nesse projeto tão é, apaixonante que é essa... É, colaboração que a gente faz na educação na formação de professores da educação infantil que são a base aí o alicerce para toda a trajetória escolar e depois o reflexo aí na vida das pessoas e para continuar eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje que está aqui comigo a professora Carmen Carmen seja muito bem-vinda boa, boa noite boa noite Gente, olha, a Carmen é nada mais, nada menos. Primeiro, é uma baita profissional, uma pessoa que eu admiro muito que eu gosto muito e que eu convidei para estar conosco hoje, olha só, ela é psicóloga clínica, tem formação na, com base analítica e cerca aí de 17 anos já de experiência lidando com pessoas, com as suas competências, cuidando de pessoas né? nessa área clínica da psicologia Sim. que é tão interessante, né Carmen? Sim. Ela também, eu, eu gosto muito desse lado da Carmen, que ela é, atua como consultora em saúde holística, a parte de consciência, desenvolvimento pessoal e com, é envolvida aí com a questão das práticas integrativas complementares. Depois ela vai explicar um pouquinho disso pra gente e os seus efeitos tanto na saúde física quanto emocional das pessoas. Por isso que eu convidei a Carmen para estar conosco hoje. Carmen? Muito grata, Érica. Uma boa noite para todo mundo e eu agradeço o seu convite e para mim é uma alegria além de uma honra até por conhecer o seu trabalho a qualidade do seu trabalho e essa contribuição muito importante que você e a sua equipe toda faz para a vida desses profissionais que é, sem os quais não existem outros profissionais né Sim. essa é uma frase já muito conhecida é uma é uma afirmação conhecida que se não tivesse a profissão de professor, não existiria nenhuma outra. Uhum. Então, é, é de extrema importância, é um trabalho admirável né? e vocês dão esse, esse suporte. Então, por isso, a minha alegria de estar tá aqui, de verdade, e, e uma honra de poder contribuir e fazer essa troca aí com vocês e com esse pessoal todo que está aí é, participando do, do canal e da live. Muito grata mesmo, é uma alegria estar tá aqui. Vamos lá, gente! Eu quero começar a nossa live é, trazendo à tona, assim, primeiro que ainda nós estamos em comemoração da semana do professor, né, e eu fui pesquisar um pouquinho sobre o conceito da palavra professor, e aí eu vi que ela vem do latim professore, e o significado é aquele que professa, aquele que ensina uma ciência, uma arte, uma técnica, uma disciplina, né, um conceito bonito. A gente sabe que isso é muito bonito, é muito nobre, né, nós nos enobrecemos, professores que somos, eu falei, Sim. eu falei aqui de toda a experiência da Carmen e acabei esquecendo de dizer que a Carmen <risos> também é professora, Sim. né, ela atua aí no ensino profissionalizante, ela atua palestrando, dando cursos, ensinando Sim. pessoas, então Sim. a docência tá aí <risos> que a gente faz, né, Carmen? Sim. E para que, que tudo isso aconteça, nós, enquanto professores, temos que instigar o aluno, né? Levar o aluno à dúvida, à reflexão, aquela questão da inquietação, do questionamento. Né? É uma relação de troca, porque ensinar é antes de tudo aprender e nós enquanto professores aprendemos tanto aprendemos Sim. o tempo todo né educar assim é, a gente ouve muito falar que é uma vocação que é uma missão que guarda em si um mundo repleto de possibilidades tanto para quem ensina quanto para quem aprende, Sim. né e entre essas possibilidades está a capacidade que nós temos gente enquanto professor de despertar no outro um número é imenso, um número incalculável de qualidades que às vezes estão adormecidas e o outro não, não é capaz de perceber por conta da correria do dia a dia, né? Por, por falta de estímulo, por falta de motivação, por N fatores que pode Sim. acontecer isso. Nosso tema hoje é como o educador pode lidar com as suas próprias emoções, né? Porque há quem diga sim, que a profissão a professora é vocação. Eu disse isso no início da nossa conversa. Há quem diga que é uma missão. Mas se a gente for pegar o termo vocação, né? toda vocação nasce de um chamado. Mas para que esse chamado tenha um efeito, a pessoa tem que dizer sim. Né? Então, a resposta precisa ser sim. Carmen... Como que você percebe essa questão do professor nesse sim que ele dá para essa profissão tão importante que é a docência? É, é bem isso mesmo que você falou, é, é muito importante e quando esse, esse indivíduo, esse ser humano né, que vai que antes de ser professor ele é um ser humano, quando ele diz esse sim é tanta coisa que está em jogo, tanta coisa envolvida e isso gera um impacto na própria, na própria existência desse indivíduo. né? Porque ele está assumindo alguma coisa de, e ele vai é, percorrer um território que é extremamente desconhecido. Mas ele vai justamente com essa, essa força, a força da vocação. Uhum. A força de acreditar e de ter isso como, é, a gente pode até dizer paixão. Porque as duas caminham juntas, né? Eu diria que a paixão ela é um combustível da vocação. Sim. E a, eu vejo que a demanda e onde que isso se relaciona com o tema que a gente está falando das emoções é que quando você assume isso e você começa a construir essa caminhada, é, as suas emoções estão envolvidas e as da, aquelas das pessoas com quem você vai lidar. E o professor, ele vai ter nas, nas mãos a emoção das outras pessoas. Sim. né? E a gente sabe que, entre outras coisas, no nosso país existe um desafio com relação a isso, né? onde a vocação do professor, e ela enquanto se manifestando é, como profissão, existe um desafio, né? Não vamos dizer que não seja reconhecido totalmente, mas é, existe esse panorama. E isso acaba trazendo uma demanda e um peso, uma carga emocional também maior para o profissional, já além dessa mesma que ele tem. Sim. Então a gente sabe que isso é muito... É, contundente no Brasil. É bem significativo esse quadro, né, esse Sim. panorama. E se nós formos falar dessa carga, pegando um gancho nisso que você falou, a gente sabe que no Brasil é uma realidade, assim, aquela questão de uma média de... 35 alunos na classe, sim, às vezes até mais, até mais. né? Cada é criança bonito. ali com uma história de vida, uma experiência, uma vivência, Exatamente. algumas situações felizes, sim. Outras nem tanto, sim. né? E existem algumas questões muito duras, muito doloridas que acabam também causando dor no Sim. outro e o professor recebe tudo isso. Ele se, se depara com essa realidade todos os dias, né? Sim. E fora as outras questões, né? A questão dos conteúdos, as estratégias didáticas, as avaliações. A gente sabe que existe é, Todas to, as exigências, todo um contexto né? Né? Exigências, das exigências, né? da questão da aprendizagem, a questão da sala de aula. É, e todas as relações é, de poder que existem, Sim. a falta da infraestrutura. Nós falamos muito na live é, que nós fizemos na segunda-feira sobre todos os desafios da profissão professor. Né? Sim. E todas essas questões que, que eu estou que eu comentando aqui, elas foram trabalhadas de uma forma um pouco mais pontual na live de segunda-feira, quem não viu eu convido para assistir, porque a gente sabe que todos esses desafios eles refletem na vida do professor, não só dentro da escola, mas fora Sim. dos muros da escola também, né? E isso acaba gerando algo na linha até do esgotamento, Sim. Né? tanto o físico sim. quanto o emocional do professor, é, isso é uma questão de saúde, né Carmen? Absolutamente sim, porque a, a, essa energia que a gente estava falando no começo, que é o que move a, a vocação, ela se, se fundamenta basicamente nisso, as nossas emoções são como uma força motriz, então, esse tipo de, de contexto e esses desafios que a gente comentou agora, que você apontou, eles vão impactar diretamente a emoção, toda o, o, a estrutura emocional desse professor, desse indivíduo. Inclusive, no início, quando você estava fazendo as apresentações, a, a tua fala traz a palavra relação, não é? E isso nos remete a vínculo. Então, quando uma criança traz uma história, esse professor ele é impactado inevitavelmente, né? Não tem como sim. você falar, não, eu vou me proteger. Então isso afeta, sim, e é uma questão de saúde uh, completamente, porque nós somos constituídos disso tudo, né? Sim. A nossa saúde física, emocional, mental, e é ela que esse cabedal que nos dá a estrutura e os subsídios para gente ser o que nós somos, né? Para sermos indivíduos. E esse indivíduo que nós estamos falando agora, esse professor, ele precisa de estar com todas essas áreas em relativo equilíbrio, pelo uhum. menos, né? E o que a gente vê é uma demanda muito intensa e muito impactante. Sim. A própria Organização Mundial de Saúde, ela coloca assim que saúde é um estado de bem-estar físico, né, Sim. mental e social, né? Sim. Toda essa harmonia que você falou. Né? Sim. E os conceitos é, de saúde mental que nós temos, eles envolvem a questão do bem-estar que proporciona autonomia intelectual, realização, né, potencial, emocional do indivíduo, Sim. seja na vida particular e também na questão da vida profissional, no Sim. trabalho. Né? Sim. Eu estou vendo aqui que a, a Rita disse que não é fácil, né? a Fran disse que precisa urgente de equilíbrio. Né? É, a professora Renata está aqui com a gente também na live Seja bem-vinda, Renata Realmente, saúde emocional, tudo de bom E nós que lidamos com tantas emoções Nós precisamos muito disso né? Eu escolhi trazer essa reportagem Porque quando eu assisti Eu falei, nossa Que triste realidade é essa Então nós precisamos aqui no nosso canal Fazer alguma coisa uhum, né? Por sim. isso que eu convidei a Carmen para esse papo e, Carmen, essa reportagem, essas situações todas, elas nos remetem a muitas questões, né? Sim. Que reflexões que nós podemos fazer sobre isso? É aquilo que a gente tinha comentado, né? Sobre uh, a relação e os vínculos que se estabelecem. E o professor, ele é um profissional que cuida. Então, essa palavra é muito importante. Porque existem muitas categorias profissionais que passam por, pelo estresse, por esses desafios, mas por que que existe essa, essa diferença tão crucial com o professor? Porque o professor ele está cuidando da formação de indivíduos, uhum. e seja lá em que nível acadêmico for, seja na educação infantil, seja no ensino médio, no ensino superior, você lidando com, é, mesmo a educação a distância, uhum. você estabelece esse vínculo e você está cuidando da pessoa. E quando o professor recebe essa, essa demanda, quando ele entra em contato com todos esses infindáveis universos, porque é aquilo ali, cada pessoa ali é um universo muito diferente e cada um espera que de alguma forma o professor vá e intervir, ele vá resolver, na verdade a palavra é essa, uhum. é o que se espera e o professor ele recebe isso como uma missão, né? E isso tem uma dimensão particular para cada um, é um pouco diferente, é, assume uma, algumas diferenças, mas de maneira geral, cada professor faz isso, Sim. você é professora, você percebe isso, nós professores e aqueles que cuidam da formação do outro, sabem o quanto isso é intenso, você não escolhe, não é? agora, e o que, que é importante a gente perceber que existe essa demanda, a experiência dessas pessoas do vídeo, essa essa urgência a palavra é essa hein? Ela, a pessoa a professora ela quer ajudar ela quer fazer diferença na vida do outro porque é, é, é praticamente a nossa missão como educadores é você querer fazer essa diferença na vida do outro mas e vai esbarrar em todas essas esses detalhes as limitações Sim. a dificuldade não é todo mundo que ajuda a professora falando, nossa, a minha expectativa é que a minha aula ia ser top, que eu ia ter a ajuda de todo mundo. E quando a gente entra em contato com a realidade, não é bem assim. Sim. Existem algumas coisas. Mas é muito importante que a gente perceba que o professor, ele, ele, não, ele não tem como quase que se proteger. Por isso, conhecer as próprias emoções e entender a importância de cuidar delas é sim. Assim e é, e por mais forte que a pessoa seja, ela acaba esbarrando aí numa Sim. fragilidade, né? Ela Sim. acaba se encontrando em momentos de extrema impotência Sim. diante de algumas situações vivenciadas pela própria pelas próprias crianças, Sim. pelo próprio contexto, nas relações com os colegas. Existe né? muita identificação, né, Érica. O professor se identifica. Ele Sim. tem uma relação empática é, é quase que é inevitável isso. Sim, e, e a, a professora no vídeo relatou pra gente até a necessidade de afastamento que ela Sim. teve, né? Por conta do emocional tá, estar muito abalado. A gente sabe que hoje no Brasil isso é uma triste realidade, Sim. né? Se nós passarmos aí nas escolas, nós vamos encontrar... Em várias escolas, diversos casos Sim. de afastamento por motivos de ordem física, de ordem Sim. emocional. As estatísticas né? são grandes. grandes Tudo isso, isso relacionado à questão da saúde mental emocional do professor. Né? Do que na prática, Carmen, assim, você enxerga que depende essa saúde mental, essa saúde emocional do professor? Bom, ela depende de fatores externos e internos. Não é? Então, se a gente está falando do indivíduo que atua nesse contexto, claro que nós vamos pensar em estratégias positivas para poder facilitar isso, para tornar a vida do professor mais é, viável e saudável, né? a prática profissional dele mais saudável. Então, é, são todas bem-vindas essas práticas, porque quando a gente percebe esse, esse contexto, vem à nossa mente imediatamente a importância de estratégias para poder facilitar, facilitar que eu diga no sentido de oferecer meios para que o professor Sim. desempenhe a sua, a sua função e a sua vocação para que ele não chegue e, e se esgote totalmente, porque o que a gente percebe é isso, que ele vai se envolvendo, ele acha que aguenta, porque como algumas, algumas pessoas falaram no vídeo, a pessoa ela tem que assumir três escolas, Uhum. É, ela não tem escolha, ela precisa do ganho e isso vai esgotando. E a pessoa fala, eu consigo. Sim. Ela não percebe, quando ela se dá conta, ela já está num esgotamento. É, e às vezes, né? nem somente três escolas. O vídeo também mostrou um caso de, de uma professora que fazia uma outra, um outro Sim, turno, isso. trabalhando com a cozinha, coisas complementares e quantos professores têm... Planos B, C, D e assim por diante. Além da casa, da família, dos filhos, né? Sim, Porque a maioria, um se a gente falar da profissão professor, a maioria somos mulheres. Sim, é verdade. Né? E a mulher, ela vem de todo um contexto que a gente nem vai aprofundar muito agora, é senão daria outra live, Sim. né, Carmen? Mas a gente sabe que são muitos mecanismos que vão afetando, muitas situações que vão afetando toda a qualidade de vida e a saúde da, dessa pessoa para levar aí nesse esgotamento Sim. no corpo, no metabolismo. Ela, ela acaba ficando com toda a estrutura dela prejudicada, Sim. né? Então por isso que, como você perguntou no início, parte de variáveis internas e externas. Então todo esse ambiente e o profissional e o professor... Tomar ciência das suas emoções e da necessidade de cuidados com ele também. Quem uhum. cuida precisa ser cuidado. Uhum. É o que alguém até comentou aí Sim. No, nos comentários. E Sim. é exatamente isso. Quando o professor ele precisa encontrar uma estratégia para fazer essa gestão do próprio tempo... E das suas necessidades, uhum. até materiais, para ele ter o um cuidado com as necessidades emocionais. Então Sim. parte dessa consciência, isso é muito importante. Você que é professora e está ouvindo a gente aqui, é importantíssimo ter essa consciência. E sem culpa, uhum. não é? É, é? é chegar nesse ponto e dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de um suporte. Tá. Né? E olha aqui, Carmen, o ó. Primeiro bem, passo, digamos. É, bem ao encontro disso que você está dizendo, a gente tem aqui os comentários né, de algumas pessoas que estão com a gente. A Priscila está falando assim, a Priscila Ribeiro, que são muitas cobranças, poucos recursos de ajuda, porque na teoria é tudo muito lindo, mas na prática é diferente, né? É, acabam se envolvendo com os alunos e com as suas histórias. Sim. E a gente vê aqui a, a Françoela complementando, né? Que ela sente muita dificuldade, pois os alunos mais abalados emocionalmente, diante das realidades deles, muitas vezes tristes, né? Sim. Eles acabam abalando a estrutura dela, porque ela fica preocupada e... Ela não consegue evitar essas situações, né? Sim. isso é de fato muito forte e a remuneração é pouca, os professores se esgotam e acabam tendo que trabalhar esse dois, três, quarto Sim. turno aí para complementar toda a renda. A gente sabe que quando o professor chega nesse quadro mais crítico de esgotamento, é, acabam surgindo alguns sintomas, né? como Sim. perda de memória, abaixa né? a baixa criatividade, um estresse, fica aí a ponto de bala, explodindo por qualquer coisa. Sim. E também isso diminui é a concentração, diminui a energia. São muitos sintomas Sim. que vão sendo somatizados aí isso. nesse contexto. A capacidade né? fica comprometida como um todo. Né? Aí vem a questão física, né? Dor de cabeça, irritabilidade, Sim. depressão. Sim. Tudo isso vai juntando. Então como Sim. é que fica... É, diante de tudo isso que eu falei assim, em termos de saúde, esse professor esgotado emocionalmente como que, que ele fica? É, isso, isso, é, vamos pensar assim do ponto de vista mais da área da saúde, o que, que acontece na prática? É, acontece um quadro bem, bem é, significativo e que se percebe, Érica até a gente falando aí da, da síndrome de burnout que é um dos, dos, das ocorrências hum ocupacionais vamos falar assim que acomete muito essa categoria a categoria dos professores e dos educadores é, o professor ele vai esse profissional que nós estamos falando ele vai esgotando tanto as suas reservas de energia que vão que são o combustível para que eles ele esteja ele esteja num bom desempenho que todas as faculdades mentais dele o intelecto tudo aquilo que ele precisa para entregar e realizar esse trabalho com os alunos isso começa a se esgotar então ele vai perdendo as reservas, e é o que a gente estava falando exatamente agora. Quando você não cuida, você só entrega e você não repõe. E é isso que a gente percebe. Diante dessa realidade, o que começa a acontecer? O professor ele vai, ele vai se percebendo como desprovido de toda a sua capacidade. Uhum. A, as funções cognitivas, o, o, o suporte emocional, que é que dá motivação quando você está diante de uma situação mais difícil, por exemplo, ele está diante da história de um aluno, uma história um pouco mais impactante. Ele sabe que ele precisa estar tá ali e ser um suporte também, mas chega um momento em que o esgotamento é tão grande que a condição simplesmente do professor é exatamente essa. A energia toda vai embora e, e por isso a síndrome de burnout, até comentando sobre o, esse termo, burn é queimar, out é fora. Então se a gente fosse fazer aí uma tradução é, ele perde toda a energia, ela vai embora, queima, ele queima todos os seus cartuchos, né? ele queima toda a sua, a sua reserva e aí não sobra nada, simplesmente é uma pessoa que vai ficar esgotada uhum. e, e daí vai passando para situações até mais sérias como você falou, vai perdendo a motivação, vai somatizando, aí começa com as dores... E vai para quadros até mais patológicos, como em alguns casos a depressão. E, e, e isso tudo é, acontecendo junto com a vida do professor lá fora, como a gente falou. Toda demanda. A realidade a vida não para. Então, o que, qual é o quadro? Essa, esse, é um esgotamento mesmo. Ele, toda a energia vai embora. É como uma bexiga, como ela, quando ela fica murchinha. Uhum. E é isso que, que acontece. A Sim. pessoa se sente dessa forma e o professor percebe isso, Sim. aí vem o desinteresse e, e falando ainda um pouco mais da, das características da síndrome de burnout, ele começa a ter o que? Desinteresse, porque ninguém mantém o interesse sem energia, não, né? não existe certeza. motivação se você não tem aquela, aquela força, disposição uhum. e ele começa a se despreocupar, ele já não tem mais o mesmo envolvimento. Você começa a perceber isso na pessoa, os alunos percebem, a pessoa já não se empenha tanto, então é inevitável isso. Por mais que a pessoa queira, mas ele vai perdendo, é como uma vela que vai apagando, Érica. Vai ficando a chama fraquinha e não tem como. Então essa síndrome, ela é muito séria. E ela, só que o que, que é muito mais urgente de se perceber, vocês que estão ouvindo, de dar atenção para o corpo quando ele dá o primeiro sinal. Então é o que a gente comentou vocês que cuidam precisam se cuidar então não é frescura e de ficar pensando não, eu vou conseguir, eu dou conta o primeiro sinal é você dar uma atenção não precisa ir correndo para a terapia a terapia é muito importante a gente vai falar disso mas é, você começa a perceber que está pesado já atente para isso perceba o que, que meu corpo está me dizendo porque o seu corpo Vai dizer para você: você vai ficar menos motivado, você vai se cansar muito rápido, aí pode ter distúrbio de sono, uma série de coisas, até uma despersonalização que a gente chama, uma das características é, dos sintomas, digamos, da síndrome de Burnout. A pessoa fica despersonalizada, então, para ela, falando é, grosso modo, seria tanto faz como tanto fez. Você Sim. imagina um professor para chegar nesse ponto. Sim, é alheio, como se ele né? fosse se funcionando no automático, praticamente sem importar no automático. Sim. se importar tanto. Ele vai... vai ficando meio alheio, alheio, porque a energia foi toda, queimou, literalmente ela é gasta. Então esse é o quadro. Entendi, Muito sério, não é? E a gente, se nós formos olhar para os dados, nós vemos que são muitos casos muitos. identificados entre os professores, né? Sim. É, até um, um estudo de uma pesquisa realizada por uma psicóloga, a Nádia Maria Bezerra Leite, da Universidade de Brasília, né? da UNB. Sim. Ela fez um estudo com mais de 8 mil professores da educação básica, da rede pública, né? na região centro-oeste do Brasil. E foi revelado que mais de 15% dos entrevistados estados sofrem da síndrome de burnout, é? então o número é muito grande, nós temos aí um número muito grande de professores esgotados emocionalmente, se nós formos ver aqui na nossa live, nós estamos com um número, é, se nós formos pegar quantos professores existem nesse Brasil afora, um número pequeno, né, Sim. de pessoas, e quantos relatos nós estamos vendo aqui, né, como o da Rita, né, a Priscila, comentando com a gente as dificuldades que tem enfrentado, né, algumas já com dor de cabeça, irritação, o cansaço, Sim. né, é, falando da cobrança que sofrem, esse sentimento de sobrecarregamento isso. que vai gerando tudo isso, né. E conforme a pessoa se sente cansada, ela também começa a se cobrar mais, é, porque ela fala, não posso, eu tenho, né. Eu tenho tá que dar conta, tem que dar conta. Então, esses dois processos eles começam a acontecer juntos. E isso é muito sério. É só a gente perguntar para quem tá ouvindo, você já tá percebendo esses sintomas e você tá dando atenção, não é? Olha lá, a Fransuelen quer remédio, nós vamos te dar hum, umas dicas boas de remédio tem, aí, tá? Tem, tem remédios muito bons, tem notícia boa no meio disso é, tudo, claro. É claro que as notícias boas é que existem formas de minimizar sim, todas essas questões, De prevenir, né? de sim. De prevenir para que o professor possa lidar com esse estresse, com toda essa situação. Então fala para gente, Carmen, então... É possível prevenir, é isso que, que a gente vai sim. trazer aqui para para elas sim, e para eles. Claro que sim, para instrumentalizar vocês que estão aqui ouvindo e passar para os outros, passar para os colegas. Então, qual que é a notícia boa? Então, só fazendo aí uma uma uma retrospectiva do que a gente falou, o quadro todo ele é de verdade é, desanimador, como a gente viu no vídeo. Isso é fato, é fato, sim. E daí? E o que que a gente faz? E eu creio e quero crer que professores e educadores são pessoas muito positivas, que Sim. acreditam muito no ser humano. Nós amamos pessoas, a gente é apaixonado por pessoas. Sim. Então nós acreditamos, isso é uma característica de... De professor, não é mesmo, pessoal? vocês podem sim. dizer aí. Deixa eu só fazer um parêntese, Carmen. Então, Desculpa te interromper. Mas olha, a Françoelen está dizendo aqui que nós estamos falando da vida dela todinha. Sim. E eu espero, Françoelen, que essa parte da positividade que a Carmen está dizendo seja sim. algo que mesmo que adormecido, exista aí dentro de você. Isso mesmo, né? pessoal. Porque tem muita notícia boa, sim. É. e antes de dar as notícias boas Carmen, eu gostaria sim de aproveitar que vocês estão aqui com a gente estão se identificando com esse conteúdo, estão percebendo que de fato, esse tema que nós trouxemos hoje, ele é bastante importante, um tema muito sério né sim. Carmen, porque envolve é, nós primeiro como seres humanos como pessoas para que a gente possa dar conta de todo, vou chamar de fardo nesse momento, porque quando sim. nós estamos numa situação assim, qualquer coisa coisa que nós é, é, nos coloquemos aí a fazer, ela acaba se tornando um fardo. Vai ficar pesado, né? Sim. Então, eu convido vocês, assim que estão aqui com a gente, a compartilharem essa live com os amigos de vocês, sim. porque ainda dá tempo chegar aqui com a gente nessa conversa para ouvir a parte boa. Sim. Né? Porque nós vamos Exatamente. compartilhar com vocês algumas estratégias, algumas sugestões que a Carmen vai trazer aí de toda essa bagagem, de toda essa experiência profissional aí de quase 20 anos que ela tem atuando né, com pessoas. Sim. Eu tenho certeza que você já atendeu muitas professoras, muito, muitos professores no seu consultório, Sim. né, Carmen? E como professora e na que escola é... escola também, né, Erika? Isso também. quer dizer, como professora Sim. que é ali na escola, Sim. vendo toda essa dinâmica dessa situação. Exatamente. Então, façam isso para que a gente possa ter mais pessoas sendo ajudadas, porque o nosso objetivo é, em primeiro lugar, ajudar a cuidar de vocês, isso gente. Isso mesmo. Estamos é isso. aqui cuidando de vocês. É, é Esse é isso momento é o momento queremos, de cuidado. É né? isso que nós queremos. Lembrando que se vocês fizerem isso, vocês também vão estar ajudando a gente aí a atingir a Atinge nossa a meta. meta <risos> 50 mil, hein? A nossa meta é de 50 mil até o dia 31 de outubro. 50 mil seguidores para o canal, combinado? Solenir também está aqui com a gente, né? Ele é pai e, e ele percebe que os pais, é, como pai, que os professores da educação básica estão desesperados e muitas vezes... É, com medo de fazer o diagnóstico das crianças sim, sim. tem muita coisa que acontece né eles se vêm ali no no meio de uma carga tão grande tem as crianças com transtornos de aprendizagem com déficit de atenção são tantas coisas olha né, que a gente nem entrou sim, nesse se você foi enumerar... né sim, sim. são muitas coisas então Pra, pra continuar aqui, Carmin, eu, eu sei que eu te interrompi, você tava fazendo uma retrospectiva? Sim. Eu quero que você continue ela e, e a gente já vá falando, então, o que, que a gente pode fazer na prática? Sim. Tá bom? Então, como eu tava comentando, é fato tudo aquilo que a gente viu no vídeo, as dificuldades que cada um de vocês que estão aqui nos assistindo vivenciam, experienciam e ou conhece outros. É fato? É, sim, é verdade. Agora, qual que é a diferença? Então, vamos falar de estratégia agora. É que. Também é fato, e um fato muito real, os recursos que vocês têm, que cada um de nós tem. E a diferença entre aqueles que conseguem fazer um trabalho preventivo e curativo também, a gente pode dizer isso, é a diferença que a pessoa deu atenção, aquilo que eu falei ainda no início do vídeo, de você ter consciência. Então, guardem essa essa sequência, vamos falar assim, porque nós vamos dar algumas dicas mesmo em sequência, então é muito simples, pessoal, e vocês têm todos os recursos. Primeiro, você toma consciência de como que você está, você dá atenção para aquela dorzinha, para aquela tristeza, para aquela irritação, ou seja, falando de forma bem técnica, como eu faço no consultório, você faz contato com a sua emoção, uhum. com as suas emoções, quais sejam, permita... Que você expresse isso para você mesmo, para você mesma e depois é, para um outro, para o seu outro que esteja próximo. Então, fazer esse contato. Bom, é a primeira coisa. Porque ninguém pode trabalhar e potencializar alguma coisa que não conhece. Do que, que eu estou falando? Da sua saúde emocional e mental. Sim. Se você não faz contato com ela, como é que você vai cuidar dela? Uhum. Você não cuida das crianças que você conhece, então para você cuidar de si, você precisa olhar para você, para dentro de si, Sim. fazer contato com as emoções. E a partir daí você encontrar os seus aliados, que são essas suas próprias emoções, e você conhecer qual o potencial delas como ferramenta. Sim. E aí, Érica entra um pouco do, do conhecimento da neuro, de neurociência, né? aquilo até que a gente comentou na, na palestra lá da, do café que a gente fez. Então, quais são seus aliados? Professores e professoras é o teu é você conhecer como é que funciona seu cérebro e as suas emoções e você usar isso a seu favor a sua própria fisiologia uhum. é na sua fisiologia é no seu corpo que estão todas as soluções é aqui que está o remédio é a prevenção e ou seja é é melhor prevenir do que remediar não é não é esse o, uhum. o, o, o ditado e é mesmo você pode é, prevenir com as suas próprias ferramentas, com seus recursos, estão todos aí. Só que você precisa conhecer e colocar em prática. E antes que alguém aí fale, mas é difícil ou eu não tenho tempo, não requer tempo não. Você faz todo dia, você, você dedica cinco minutos do seu tempo, cinco minutos dá para você fazer. E você vai lá, entra em contato com a sua emoção e você tira ali o melhor. Você joga a seu favor, é uma estratégia com, as suas, com a sua própria fisiologia. Porque o teu corpo é uma máquina perfeita e abençoada. Uhum. E aqui, é aqui que está todo o recurso para você. Então as dicas uhum. que a gente vai passar, elas estão baseadas nisso. Só requer o quê? Cinco minutinhos de vocês. Sim. Né? Olha Ou só. Mais. Então... Com certeza dá para reservar esse tempinho. E só para já dar um spoiler aqui das dicas da Carmen, gente. Quem acompanha as lives sabe que eu adoro dar spoiler. <risos> <risos> <risos> Nós vamos trabalhar agora com vocês. 11 dicas. Anotem, gente. São 11 formas de evitar o estresse, de evitar toda essa situação para você conseguir manter o equilíbrio, a sua, o seu equilíbrio emocional, a sua saúde mental, né? Então a Carmen já começou aqui. Ela Sim. falou a primeira, que é você conhecer as suas próprias emoções, né? Isso, Isso é muito importante. Vocês sabem é que mental. Eu sempre digo para a Carmen que a cada momento que eu tenho oportunidade de troca com ela, eu aprendo, sabe? Porque, na verdade, essa, isso que ela está dizendo aqui para gente enquanto recurso, eu vejo a Carmen enquanto pessoa a aplicar na vida dela e eu aprendo muito com tudo isso. Isso que ela está dizendo de dentro de nós, nós termos todas as ferramentas, todos os recursos necessários... Eu vejo ela aplicar no dia-a-dia dia e tenho aprendido muito com isso, Carmen. Então, bora lá para essas isso dicas mesmo. são 11 e a gente tem bastante coisa para falar. Sim. Então, a primeira, conheça as suas emoções. Né? E, e o que mais? O que mais que nós temos que, que fazer? É, disso que a gente colocou, você sabe que você está naquele quadro. Falamos aí da parte, né, da parte desafiadora. Então, você provavelmente vai olhar para dentro de si e falar assim, nossa, mas eu não dou conta. Depende do nível em que você tiver aí do estresse. Do Mas você pode fortalecer os seus recursos. Você tem, e se eles estiverem já mais um pouco é, é, esgotados, abalados, abalados né? fragilizados, você lembra que, opa, então vou fortalecer. E uma coisa, uma das dicas é você desenvolver a sua resiliência, a resiliência emocional. Resiliência é um termo até que vem da física, que é quando um corpo ele é exposto a, uma, a um impacto, ele consegue retornar de novo a, a forma original certo então o nosso emocional também a gente de vez em quando estica não é aquela coisa de você falar nossa eu tô no meu limite eu tô com uma corda esticada é isso então lembrando você pode fortalecer as suas cordas emocionais dando atenção para isso uhum. não deixando que a corda estique tanto e como você faz isso com criando um ambiente positivo interno primeiro então você acredita que você pode e essa é uma palavra-chave, é quase um mantra, Érica. Eu posso, né? Você não precisa sentir que pode, mas você entende, sabe com o seu intelecto que você pode. Porque o sentir vem depois. Lembra dessa sequência, pessoal, essa sequência é preciosa. Eu sei primeiro, eu declaro isso pro meu cérebro e depois eu sinto. Então você vai fortalecendo, isso é uma é resiliência emocional. Você Sim. vai fortalecendo, se cercando de coisas positivas. E não precisa ser grandes coisas, pessoas que te amem, que te respeitem, que se preocupem com você. Sentimentos bons, se cerque de coisas boas. Funciona? É, até quando nós falamos um pouquinho desse, desse tema... A Carmin sempre traz assim, a, a importância de investir nessas relações, né? né nesses relacionamentos que nos fortalecem, Sim. né? Estar tá perto de pessoas positivas, buscar ambientes positivos, situações Isso. positivas, porque você acaba se contagiando de Isso. todo esse universo, né? Esses são relacionamentos empoderadores emocionalmente. Eles te dão essa força. É verdade. O que mais que a gente pode fazer? Porque a gente acaba dedicando, enquanto professores, muitas horas no trabalho. Às Sim. vezes em mais de um turno, como nós já falamos. Às vezes em mais de uma escola. Às vezes é, com trabalhos diferentes. Sim. O que, que nós podemos fazer também, Carmen? Daí a sua terceira dica pra gente. É, isso é importante porque é justamente o ponto, eu creio mais crítico. Porque é onde eu esbarro e falo assim, eu não tenho tempo para me cuidar. Mas a partir do momento que você toma essa, essa consciência e você decide, é uma decisão consciente, Érica, uhum. precisa ser e deve ser. E a partir do momento que você faz isso, eu decido me cuidar, porque eu posso, lembra da palavrinha chave, porque eu posso? Porque Todo o seu cérebro, toda a sua fisiologia, e eu estou dizendo fisiologia é o que? Hormônios, guardem isso. Toda a tua fisiologia, ela tá ligada, ela começa a trabalhar a seu favor. Sim. Só você dizendo, eu posso. E você respira e se permite fazer isso, você já vai sentir mais leveza. Então aí você consegue administrar bem o seu tempo. Colocar aqueles cinco minutinhos e repensar e refletir do porquê você não se permitiria esses cinco Sim. minutinhos Sim. é aí que começa o seu equilíbrio não precisa de grande coisa grandes coisas cinco minutinhos Sim. que você começa a equilibrar a vida profissional e pessoal então a nossa a nossa terceira dica é exatamente essa a busca desse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal uma dica talvez que a gente possa trazer é, é a gente aprender um pouquinho sobre gestão do tempo, Isso. né? Existem ferramentas que nós podemos usar para pensar essa estrutura do tempo. Conseguir mapear aquilo que de fato é importante, o que é urgente, sim, o que é realmente necessário. Sim, o que talvez eu tô fazendo que só tá me consumindo e que não me gera talvez um resultado positivo sim, né, na minha vida. Isso literalmente depende só de cada um. É. Única e exclusivamente. De você parar e refletir nisso nos tais cinco minutos. E... É, lembrando de deixar a culpa que ela deve vir Ela pode vir um pouquinho de pensamentos sabotadores Quando você estiver tentando exercitar esses cinco minutinhos Mas você respira, não negue, isso é muito importante Acolhe, mas deixa ir Sim. Então se vem a culpa você respira e fala Eu posso, né? que a culpa vai embora É só você não pegar ela Sim. E assim essa administração desse tempo, essa gestão seja com recursos externos, que nós temos muito como você falou, seja com recurso interno, você vai começando a construir esse novo momento, é uma Legal. construção sua. Sim, e muitas vezes quando nós estamos aí nesse momento de reconstrução, um fator importante é a gente conseguir se posicionar diante Sim, de algumas situações, né? Isso. Porque eu, muitas vezes, me pego com dificuldade de abrir mão de algumas coisas. E, às Sim. vezes, isso é necessário, Sim, né? Sim, é importante. E aí que a gente pode dar a quarta dica para Exercitar esse, esse desapego, né? Nessa perspectiva que você falou. E, exatamente, para você ter esses cinco minutos que a gente tá falando aqui preciosos, talvez você tenha que dizer não para algumas coisas. Sim. E esse dizer não para aquelas coisas é dizer sim para você. Isso sim. que é importante. Então, e sem culpa, lembra? Tira essa palavrinha do lado, sim. né? Quando vier o pensamento, a sensação, você respira, faz contato, mas você deixa de lado, você diga para você mesmo. Isso me serve? Isso me acrescenta agora, nesse momento? Sim. Então dizer não para algumas coisas. Sim. Porque é muito importante. É o limite entre a sua saúde... Não é? E o seu desgaste aí, nesse caso vai ser esse, esse vai ser uhum. o diferencial. Tá, então anotem Você aí gente, não. essa foi a quarta dica que a Carmen trouxe e realmente é algo muito importante, aprender a dizer não, né? abrir mão daquele compromisso extra, Sim. abrir mão daquela atividade que não te acrescenta, abrir mão de estar próximo daquelas pessoas que são muito negativas, Isso. de situações que te causam mais estresse, mais desconforto, né? Sim. Então, e quando dizer quando esse não com leveza. É. Se permitir, Exatamente. de fato, dizer o não, né? Sim. Muito legal. E como, que, e como que as pessoas podem se organizar para aprender a lidar com toda a preocupação que surge de todas essas situações Sim. e também desse movimento de redesenhar a sua própria postura diante dessas situações, Karen. Sim. Eu penso que a, a pergunta mais importante, a, a, a posição, tomar posição, como você havia falado, é para refletir e encontrar a melhor estratégia, é fazer contato sempre. Você faz contato com a situação e você pensa. Se eu for por aqui, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer, pessoal? Porque sempre tem chance de 50% acontecer e 50% não acontecer. E você dialogar com isso uhum. de forma muito... Clara e com leveza antes de mergulhar no drama não é? não permita que os pensamentos sabotadores que vem lá do ego te façam mergulhar no drama, você respira faz o contato e pensa o que, que pode acontecer aqui? vamos pensar o pior que poderia acontecer de determinada situação isso, isso e isso mas você ainda não se envolve, você está só refletindo, e se eu for por esse lado, o que, que pode acontecer? então você vai criar estratégias mas com essa leveza pensando que você pode resolver aquela situação, porque os recursos estão dentro de você, então você é, é, pensa em todas as possibilidades, mas sem mergulhar nas situações antes delas acontecerem, porque muitas vezes, por conta até da própria ansiedade, é que as pessoas sofrem por antecipação, ele já está gastando a energia pouca que ele tem, o professor, uhum. pensando em alguma coisa que pode acontecer, ah, já Sim. aconteceu, então com essa leveza, respirem, respirem e respirem, e pensa, bom, eu vou por um caminho ou outro. Com leveza. Porque Sim. você vai conseguir encontrar a melhor estratégia. Desde que você pare para pensar sobre isso. Com leveza. Com a sua consciência ali no agora. Uhum. Porque as pessoas vão lá para frente. Ela está preocupada. né Que é justamente Sim. isso. E a preocupação vai gerar ansiedade. Então você permaneça no agora e pensa. O que é que eu posso fazer agora com essa situação? Sim. E você vai conseguir ter uma... Uma estratégia, buscar uma ajuda, alguém que consiga pensar junto. Então, lidar com as situações que podem acontecer de uma forma leve. Tá, então essa foi a dica aí, número 5. Aprender a lidar com a preocupação para prevenir a ansiedade. Sim. né Que é aquilo que pode atrapalhar muito todo, todo o desenrolar aí dessa busca de melhora, né, Carmen e, e a gente falou um pouquinho da questão de reorganizar, de aprender a falar não. O, Sim. o, o tempo, ou a falta de tempo, ou não saber lidar com o tempo, é algo que acaba comprometendo muito o quadro de ansiedade, de estresse, de preocupação dos Sim. profissionais e dos professores, não é diferente, né? Nem um pouco. Né? Então é importante, é o que a gente acabou de falar mesmo, que a gente já falou aí ao longo das das outras dicas, é você procurar, porque você pode gerenciar melhor o seu tempo. E, e dentro desse gerenciamento de tempo, Érica, é importante. Eu coloco isso muito também para os meus pacientes no consultório. Estabeleça metas, no caso que você vai ter uma meta, uhum. você vai fazer um planejamento bom, eu tenho que gerenciar melhor o meu tempo. Mas metas que sejam alcançáveis, porque não adianta se você, professor, que está aqui hoje agora, você tem, você não consegue nenhum tempo na sua agenda, você está você não está conseguindo fazer essa gestão de tempo e você já estabelecer que amanhã você vai conseguir liberar uma hora do seu tempo para fazer tudo aquilo que a gente falou aqui. Nossa, é muito legal, aquelas dicas são ótimas, eu vou fazer. Mas isso é real na, tua, na, tua, na sua realidade, né? E é, não é uma redundância, mas isso é possível na sua realidade. Então estabeleça metas que você possa cumprir. Por exemplo, amanhã você acabou de participar aqui com a gente você aprendeu que você pode fazer isso então você pode separar dois minutos dos cinco que a gente falou e você fala vou usar esses dois minutos para eu respirar e para eu dizer eu posso dois minutos e quando você conseguir fazer isso você celebre muito esses dois minutos Sim. porque o que acontece Érica a sua fisiologia vai te dar um, um combustível imenso enorme muito forte quando você faz isso Sim. então estabeleça metas alcançáveis. E celebre todas elas. Que Sim. é isso que faz a diferença. Sim, muito legal. Então, essa foi a dica aí, número 6. Que é refletir como você gerencia o seu tempo. né Conseguir organizar esse processo para poder isso ser mais Isso vai, vai refletir é, é, positivamente, Erika, em tudo. Na própria gestão do tempo, a pessoa vai ficar com mais perspectiva, ideias. Vai respirar melhor, vai comer melhor, vai dormir melhor. Uhum. Então, tudo isso vai, é, vai refletir assim de forma uh, é decorrência é uma decorrência sim, o professor sim. ele já vai ganhar muita coisa junto com isso aí vem muita coisa boa junto nesse pacote é. e nessa questão do tempo carmen uma, acontece uma coisa muito interessante que eu costumo ver não só com professores mas com muitas pessoas é que assim eles acabam esperando ansiosamente pelo final de semana sim. Né? e aí no final de semana é querendo vencer tudo que não é capaz de vencer na semana Sim, né? E aí quando chega o domingo, às vezes ao invés de aproveitar <risos> aquele momento com a família, com os amigos, para descansar, para colocar, sei lá, um exercício físico em dia, fazer alguma uhum. atividade legal, acaba caindo naquela deprê do domingão. Sim, naquele maraz, Porque tipo... amanhã é segunda-feira. Pois é. Né? E uhum. o que, que faz nesse caso, Carmen? É você pensar naquilo que você pode fazer. Uhum. E normalmente a deprê do domingo, ela vem porque você fala... Ah, acabou o fim de semana então você já está numa perspectiva de falta, e eu vou dizer um pouquinho mais, aí a gente partindo pra, até para um pouquinho de conceitos da física quântica e tal, você está numa mentalidade de escassez, uhum. porque falta alguma coisa, ah, mas acabou o fim de semana você pode fazer isso com uma decisão consciente que a gente já falou você toma consciência disso e você muda um pouquinho a tua postura interna e você diz, bom como é que eu aproveito o meu domingo? Como é que eu posso aproveitar o meu domingo? Seja 10 horas da manhã ou seja 10 horas da noite. O que é que eu posso fazer para começar bem a minha semana? É decisão Sim. única e exclusivamente. Érica, não tem fórmula mágica. Os efeitos são muito mágicos. Sim, pessoal. Mas não é uma decisão muito simples. O que, que eu posso fazer então? Olha, amanhã eu vou encontrar... Os seus alunos pegam o que te motiva. Olha, amanhã é segunda-feira eu vou encontrar meus alunos. Eu vou fazer aquilo que eu faço muito bem. Aquilo que eu amo fazer. E o que, que você está fazendo com isso? Já falei. Guarda isso. Você está usando a sua fisiologia. Você está ativando os seus hormônios. Quando você fala assim, o que, que eu vou fazer com os meus alunos? Que eu amo dar aula. Eu amo trabalhar e ensinar. A tua serotonina começa a fluir. A tua endorfina. Os seus hormônios começam a trabalhar a seu favor. E a deprê do domingo... Pode ir embora, se Sim. você tomar essa decisão muito simples, o que é que eu posso fazer? Então você foca no que você pode fazer e deixa essa, essa percepção de acabou o fim de semana, deixa pra lá. Ela te serve? O que, que ela te traz? Então, escolha aquilo que te que traz não é? benefícios para você. Legal. Que faz você sentir bem, o teu corpo vai dizer para você. Isso mesmo. Ó. Então, anotem essa dica <risos> 7. Eu não sei se alguém aqui vive essa depre do domingo. Eu trouxe isso em tona, à tona aqui, porque a gente costuma ouvir isso. É, então, a dica sim. 7 é: evite a depre do domingo, tá? Porque ela não vai levar a gente a lugar nenhum. E, e além disso, é muito importante a gente ter com quem conversar, né? Compartilhar. Karen? Sim, é importantíssimo. Mas lá do início, você lembra das dicas de você se cercar de um ambiente positivo? Então uhum. você já tem essa dica lá, ela já está inserida. Se cerque de um ambiente positivo que te traga, que acrescente para você. Seja uma pessoa, seja alguma coisa, uma boa leitura ou simplesmente não fazer nada. Para, respira. Uhum. Respira, é o momento de respirar, de olhar para uma paisagem. É muito simples e muito poderoso. Que legal. Ouviram, gente? E olha que a Françoelen está dizendo ali, ó. Essa psicóloga arrasa mesmo. <risos> eu falei, eu falei para vocês que ela arrasa. E eu gosto muito de aprender com ela. Por isso que eu convidei ela para estar aqui com a gente hoje. Né? E, e uma coisa muito importante, Carmen, que eu quero compartilhar com, com elas, com eles. Eu gostaria que você falasse. É sobre a importância de nós termos da mesma forma que... Organizar o tempo Sim. de forma realizável Isso. que nós possamos nos organizar com metas Isso. realizáveis, com, né? Com grandes metas, com objetivos mais amplos, é exatamente a mesma dinâmica, ou melhor, a mesma mecânica, a mesma lógica que rege essa dica que nós passamos de você fazer estabelecer um objetivo que é viável para você naquele momento porque pessoas que estão aí pessoas queridas não existe um, um objetivo que é menor todos eles são muito importantes para você porque se você está aqui hoje para ouvir isso é porque é importante e você sabe o que, que é importante para você se a pessoa de fora do seu lado acha que não é que você precisa estabelecer grandes projetos e se você os tem muito bem ótimo mas que eles sejam, é, que eles estejam dentro do seu alcance, para que cada vez que você consiga alcançar, você possa celebrar e isso vai te, vai aumentando a tua, a tua resistência, a tua perspectiva, o teu desejo de realizar mais sonhos. Mas ter essa consciência, você valoriza, você vai é, é, Colocar valor nos teus sonhos. Então, para planos maiores e metas maiores, vale a mesma coisa, a mesma lógica que sustenta um, sustenta o outro. Mas todos os seus sonhos são muito grandes. Sim, porque e eles todos vão fazer são diferença. realizáveis, né? Realizáveis, exatamente. É, uma, você uma, tem essa consciência, você percebe isso. Sim, uma sugestão que, que eu dou para vocês é escrever, sabe? Isso. A questão das metas, dos objetivos, seja uma meta para daqui uma semana, para daqui seis meses, para daqui um ano, dez anos, mas registre isso. isso né? é importante. A Carmin sempre fala disso conosco, né? A importância de registrar, pra, registra no papel, registra mais forte isso. ainda aqui dentro. Porque né? depois você vai fazer uso disso para uma outra coisa, muito importante também. Quando você registra, você guarda, você se puder ler isso também, vá, leia todos os dias. Você pode fazer isso. Então, essa foi a nossa dica número 9. Tenha metas e objetivos realizáveis, né? porque suas metas, seus objetivos são sim realizáveis. E todos importantes. E tem uma coisa, gente, que a Carmen costuma dizer... É o meu favorito. Vocês viram que ela já tá rindo aqui, né? Que a gente Sim. estabeleceu aqui como a dica de número 10, que tem a ver com, ó... Com gratidão. Exatamente. Faça exercícios de gratidão. Eu gosto de ouvir a Carmen falar disso <risos> e a palavra é toda sua. Muito bom, eu agradeço. <risos> Pessoal, gratidão é a, é a ferramenta mais poderosa que existe na sua vida. para você criar tudo aquilo que você deseja e que você espera. Porque você pode. Lembra que nós falamos dessa palavra importante. Vocês vão colocar essa palavra lá onde você vai olhar todos os dias. E você acorda de manhã e diz, eu posso. E é a gratidão que vai te empoderar que vai te dar esse combustível que é uma como se fosse uma bomba nuclear do bem quanto mais você agradece mais a sua fisiologia responde você ativa o teu cérebro para ele mobilizar todos sabe aqueles são os operários da, da da tua endocrinologia, o cérebro fala, você está dizendo, eu posso e eu agradeço, e toda a tua fisiologia vai contribuir, e você vai começar a receber na sua corrente sanguínea todos aqueles hormônios que a gente falou, os hormônios amigos, é a endorfina, serotonina, dopamina, aquela do, do chocolate, lembra? Então você vai estar tá se dando chocolate sem precisar engordar, olha que coisa, é isso, a gratidão ela cura, a gratidão realiza, a gratidão abre portas, a gratidão te renova. Então é isso, seja grato por tudo, por qualquer coisa, em qualquer momento você pode exercer essa gratidão. Ela é que faz toda a diferença. Sim. Ela é que transforma a sua vida, a gratidão. Sim, e às vezes, né, quando nós não temos muito o hábito de agradecer e de ser gratos internamente pelas coisas, uma sugestão talvez é também listar, né? Exatamente, Érica. Comece a ir listando. Faça um caderno de gratidão. Três Sim. motivos por dia que você identificou que você pode ser grato, Isso. né? Ser grato por uma mensagem de otimismo que Sim. recebeu, ser grato por uma palavra que alguém trouxe para você, isso. simplesmente pelo fato de estar Exatamente. vivo, pela saúde, pelo trabalho, pelas crianças que estão ali contando Sim, com você. Isso. Então são tantos motivos. Mas... Pelo amor que você recebe das crianças, Exatamente. né? O professor recebe uma carga de amor imensa, isso, né? E, e às vezes esse amor não é suficiente para suprir todo esse contexto que a gente está falando. Mas uma vez que é, a gente se coloca numa condição de gratidão, ele começa Sim. aí fazer ele um efeito. Ele multiplica por mil. Exatamente. Então faz esse. A, a Carmen fala muito sobre esse caderninho de gratidão. Quem Sim. sabe aí é uma sugestão para ajudar vocês a conseguir estruturar. Pode fazer isso até com seus alunos. Fica como uma dica. Criar um pote da gratidão. Tem essas dicas, vocês podem até procurar, façam isso, isso vai mobilizar todo o teu ambiente. Você já está criando aquele ambiente positivo que faz parte lá das outras dicas, você já está curando o seu ambiente com Sim. isso. Sim. E a dica número 11, gente, é são tão... várias dicas, né? Sim, tão <risos> importante quanto todas as outras, ela é uma somatória de dicas, na verdade. Sim. Né? Nós poderíamos listar essa 11 aqui como várias. Porque ela tem a ver com os cuidados que nós temos que ter com a nossa saúde física, né? Porque, com certeza, quando a gente cuida da saúde física, quem vai ter gratidão é a nossa mente, né, Carmen? Sim, com certeza. E o que, que a gente pode fazer? Quais são as dicas aí que você recomenda pra gente em relação à saúde? É, resumindo, né, Erika, você se apropriar de coisas positivas que te acrescentem à sua vida, em, em qualquer aspecto. A gente poderia falar de alimentação aqui, de discorrer sobre isso. Todo mundo já sabe, não é? Que, que é, escolher alimentos saudáveis, isso é muito importante. É, porque isso vai mexer com a sua endocrinologia. Vai lá nos hormônios, que é aquela galera que é do bem, que são seus parceiros. Um sono de qualidade, não é? E fica longe das coisas que não te trazem benefícios. Então é muito simples essa matemática, certo? Todo mundo aqui sabe como fazer isso. Mas eu quero dar uma ênfase um pouco maior... No aspecto de sono, um sono de qualidade. Mesmo que você não possa ter muitas horas de sono, sete ou oito horas que é o ideal, mas seis horas, às vezes, tem organismos que funcionam bem assim. Mas procure, sim, é, cuidar bem do seu sono. Mas guardem isso como a dica de ouro do que nós falamos tudo aqui para você, junto com a gratidão. Quando você for dormir, esse é o momento mais importante, Érica. Quando você vai se preparar para dormir e quando você já está ali na cama, naquele momento do pré-sono, sabe, pessoal? Aquele momento que você está meio lá e meio cá. Esse é o um momento que a gente pode dizer tecnicamente que o nosso, o nosso filtro do inconsciente, que é onde estão as crenças, ele se abre nesse momento. Então, aquilo que está fechado lá com mil chaves ele se abre, e é nesse momento que você pode colocar coisas muito preciosas ali, nesse baú seu, e que vão vir à tona depois quando você precisar, e por isso a gente fala, quando você for se deitar, lembre-se de trazer os melhores sentimentos para aquele momento, é um momento crucial, ele vai determinar não só como vai ser a sua noite de sono, mas como vai ser o seu dia seguinte, a semana seguinte, mês seguinte, o ano seguinte e todos os anos da sua vida. A hora de dormir ela deve ser considerada como sagrada. Mas de verdade, não é para você fazer praxe, mecânico é. Se lembre de uma coisa para você agradecer e traga o sentimento para cá. Sentimento é que comanda toda essa história maravilhosa. Não é só pensar: "Ah, eu agradeço porque meu dia foi bom". Não. Você não mexeu com o pessoalzinho lá da endocrinologia. É só quando você <risos> traz lá das suas vísceras esse sentimento. Puxa, meu dia foi muito bom. porque meus alunos são maravilhosos? Um aluno chegou e me disse, um, um, professora, você é muito importante para mim. Lembra daquele detalhe que te faz sentir. É a emoção que liga a chave de toda a sua saúde emocional. Porque o teu corpo vai trazer à tona todos esses recursos. E é na hora do sono. Então, se você não tem nada que você se lembre para agradecer, mas vá dormir com leveza. Não traga preocupações nenhuma. nenhuma. Quando vier, você fala, ok, eu vou cuidar disso depois. Mas vá para a cama com um sentimento de alegria, de felicidade, de leveza, pelo menos. Isso é muito importante. Isso vai determinar toda a trajetória da sua vida. E isso se torna um hábito. Essa aqui é a parte boa. Se você praticar, isso vai ser um hábito. Quando você que vai para a cama, você já vai bem não é? Você já vai sabendo, opa, agora eu vou trazer o melhor pra mim, porque o filtro lá daquele baú vai abrir, Isso é pouquinho, é rapidinho, é quando você tá naquele quase sono, porque se você acordar, já, ele fecha, então lembra, ele tá aberto, e você vai colocar lá dentro tudo que você quiser de bom, que saia depois, porque vai vir à tona quando você precisar, e você nem vai precisar pensar conscientemente, ele vai começar a sair, Assim como as crenças limitantes vêm, você nem percebe, não é? Uhum. Essas crenças empoderadoras também, elas vêm à tona, então... O sono. Esse momento é muito sim. importante. E tudo isso, Carmen, aliado aos outros hábitos de saúde que você falou, como alimentação, sim, né? A questão sim. da água. Isso. Gente, bebam muita água, Exatamente. se hidratem, né? Não preciso nem limpa. dizer, né? Mas evite cigarro, álcool, tudo, tudo Decisão isso. Decisão consciente. Decisão você tem. consciente. Pratique exercícios claro, físicos, isso. né? Isso. Dê boas risadas, veja uma boa comédia. Isso é muito bom, isso mexe com os seus. Hormônios, ó, os parceiros do bem. É isso mesmo. E na verdade, Carmen... É, lá no começo da nossa conversa você falou ah, também não é terapia que vai resolver tudo isso não sozinho vai cair na terapia não mas é a terapia claro também precisa. pode ser um mecanismo de suporte para que a pessoa tenha aí um apoio uma rede de apoio para lidar com Exatamente. essa situação né então ter o, o acompanhamento de um profissional de saúde quando o caso já exige isso também é algo importante Sim, é fundamental, Érica e eu posso dizer para você, não somente ou quando o caso já se instalou, mas sempre que for possível e você se permitir, você busque ajuda de um profissional em qualquer nível, não é? Existem muitas maneiras de você conseguir, uh, as instituições de ensino elas fornecem, uh, no caso terapia especificamente para a comunidade, ou você, né, se você tem aí um convênio, tem muitas maneiras de você conseguir isso, mas dê essa atenção. E quando você entender que você pode, porque você pode, buscar a ajuda desse profissional, é importantíssimo. Porque muitas vezes compartilhar com um amigo é legal, mas ele não vai ter aquela orientação direcionada para você. Sim. Ou o amigo ele vai dizer uma coisa que você quer ouvir porque ele não quer te magoar, ou uma outra pessoa pode te criticar. E o profissional, ele é uma pessoa que é treinada, habilitada para isso, sim. né? Então, é fundamental sim buscar a ajuda de um profissional. E como prevenção também também. Nossa gente, quanta coisa, viu? Olha só, a Márcia tá dizendo que vai pegar as dicas para ela. Vai funcionar, depois volta pra contar Olha o oh, Selenir né, fazendo Erica? piada aí, A pia cheia de louça pra lavar É, pode ser uma terapia Também, pode. se for rindo Ouvindo uma boa música, fazendo exatamente. com amor Por que não, isso. né, Carla? Exatamente, entendeu <risos> como é que funciona A coisa? Olha só o recado hein, Solenir, não vem aqui com Preconceito não hein? Exatamente <risos> sim. Brincadeira, gente Mas é, é exatamente sim. isso E é importante ver, por exemplo, relatos como da Fran, né? Já tô chamando aqui de Fran com intimidade, dizendo que ela tá exatamente nesse período em busca de mudança, né? Encontrar essas sugestões com certeza vai contribuir também pra ela. Olá, lá, a Rita tá dizendo que ele pegou pesado, também achei, viu, Rita? Brincadeira. E quem chegou na hora certa, né? Como a pessoa aí tá falando. Agora, uhum. né? Vocês chegaram na hora certa pra poder aprender. É, sim, a gente entendeu que é só pra descontrair, viu, Solenir? Não se preocupa, não. Você não queimou tanto o seu filme, né? Não, Não, imagina, ele já é de casa, viu, Carmen? Já Sim. é de casa. Que bom. Ah, Nossa. tá se sentindo à vontade. Isso que é, que é legal. Isso, ó, os hormônios estão fluindo, tá? <risos> gente, Sim. e eu quero aproveitar, porque como eu disse pra vocês, eu conheço a Carmen há algum tempo. E eu sei que além de ser uma excelente psicóloga, deu pra perceber, né? É uma excelente professora. Ela também é uma baita de uma empreendedora, viu, gente? Eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês. A Carmen... Ela é criadora aí de uma de uma empresa que chama By Carmen Cosméticos, e por conta de tudo isso que ela compartilhou com a gente, ela trabalha aí no ramo da beleza com foco em duas, em três coisas que eu acho bastante importante, que é a questão do consumo consciente, da saúde e da sustentabilidade. E eu Sim. gostaria, Carmen, que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho pra gente, para que eles <risos> possam conhecer você um pouquinho melhor. É, é bem isso mesmo que você falou, Erika, é, com essas vertentes que eu vejo De acordo com aquilo que eu passei para vocês, que é o que eu acredito e pratico na minha vida também É muito importante essa qualidade, de ter emoções positivas Que você se nutre internamente de coisas boas, que são as emoções positivas A gente falou de alimentos também, de procurar os melhores, não é? Alimento que vem da terra, alimento de verdade, né? Uhum. Como o pessoal fala, comida que Deus fez, né? A gente trazer também para o nosso corpo, para o nosso uso, coisas boas e, e que vão fazer bem. E nessa, nessa busca pessoal também, na minha vida pessoal, Érica, é, eu sentia falta disso, né? Nessa questão de produtos de cuidado pessoal, cosméticos, cuidados pessoais no geral. E por isso, não, não encontrando e tendo essa dificuldade, eu aliei as duas coisas. Eu cuido da saúde das pessoas, procuro dar essa orientação de trazer o melhor e também decidi fazer isso de trazer para minha própria vida e estender isso e acabou, quase que uma, uma, uma experiência de um hobby acabou virando uma essa empresa que eu amo, que é a By Carmen Cosméticos e que me possibilita trazer para as pessoas opções, que as pessoas sabem que podem ter melhores opções para usar produtos, nesse sentido que a gente está falando de cuidado pessoal, produtos do bem, produtos feitos... Essa consciência de cuidado com a nossa saúde, com respeito e pelo planeta também, por isso é esse viés da sustentabilidade. Sim. Então é isso que a, a Bicarbon Cosméticos Sim. representa para mim. E eu uso dos pro, alguns dos produtos, né? E é muito legal, gente, porque são produtos é, orgânicos. Né? livres aí de Isso. produtos industrializados de agressivos. não tem química na formulação Sim. então batons Isso. maquiagens em geral hidratante pro rosto são tantas você coisas, fica né? bonita e fica bem ou bonito e fica bem contribui pro planeta <risos> ah, olha não vou nem falar nada pra Fran viu, é outra que tá se sentindo em casa ali viu, ela já tá aceitando boa. de presente oh, muito bom, <risos> celebrando hein presente. que legal, a gente vai deixar para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Carmen, o link do Instagram da Carmen para vocês aí na, na descrição da live lá Sim. vocês vão poder ter contato aí com o WhatsApp dela tem Sim. lá no seu Instagram né? Isso. e também sobre os produtos que ela trabalha Sim. que são muito, muito, muito muito bons e Conscientes. Isso mesmo. E porque empreender é muito legal, né, Érica? Sim. Então eu gostei muito dessa coisa é de muito empreender. Muito legal, também. muito legal. Gente, Depois... deixa eu já dar mais um spoiler aqui. Eu vou contar pra vocês é, qual que é o tema da nossa live de amanhã. Amanhã nós vamos nos encontrar aqui no canal Carmen novamente, só que amanhã vai ser às 16 horas e nós vamos falar de mais um assunto muito importante para nós profissionais da educação de todos os níveis, de todas as modalidades, porque nós vamos falar sobre internet, redes sociais e a nossa responsabilidade enquanto professor na utilização desses recursos. Então, eu quero convidar vocês para estarem conosco amanhã, continuando essa semana do professor, essa semana de lives e nós vamos receber aqui o Wilson Vieira, que também é um profissional londrinense que eu conheço, que admiro e respeito, que vai vir falar com a gente sobre esse assunto tão importante que é a questão da responsabilidade do professor em relação principalmente às redes sociais, sim, a utilização sim, é das imagens, a como se posicionar enquanto professor nessas questões. Tá? Então não deixem Coisa de estar boa, com a gente <risos> amanhã falando desse assunto E aí eu quero aproveitar também para explicar para vocês que aqui na descrição da live nós vamos ter vários conteúdos Então o resumo da live de hoje para que vocês que de repente não acompanharam todos os tópicos ou chegaram depois Possam é, identificar aí tudo que nós tratamos e tomar nota daquilo Isso que... Mesmo quiser guardar para retomar depois, nós vamos deixar o link dos dois vídeos que nós passamos aqui para vocês, tanto da reportagem, quanto da história do poeta, né? E também o link da Instagram da nossa convidada que eu já falei e os links aqui dos nossos contatos, do ênfase educacional, dos nossos cursos, do nosso clube e tudo isso que a gente tem aqui para disponibilizar para vocês, gente. E eu quero aproveitar... E agradecer Carmen pela sua presença, eu adorei, de que verdade, bom. adorei conversar com você hoje, é, foi muito bom mesmo, eu tenho certeza que não só eu, como todas as pessoas que estão aqui conosco, puderam aí aproveitar todas essas suas dicas, essas sugestões, que a gente chama de dica porque aqui na live é tudo muito descontraído, mas na verdade a Carmen compartilhou com a gente de uma forma muito leve, muito conhecimento científico, teórico, né? Sim. E muita experiência prática que ela vive aí no consultório dela, gente. Sim. Então, Carmen, muito obrigada e fica à vontade aí para uma palavra final com toda essa galera que ficou com a gente até aqui. Que bom. Eu que agradeço, Érica. Agradeço todos aqui que estão até agora. É, é, a gratidão, como a gente falou, ela transforma constrói tudo. Então, é a única palavra que eu posso deixar mesmo aqui. Gratidão e lembrando, vocês podem, tá bom? Até mais, pessoal. Que legal. Gente... E vocês, eu agradeço a participação de todos vocês. ó, A mãozinha aqui, a palavra gratidão da minha parte também. Eu agradeço a presença, a confiança, cada um de vocês que já estão aqui se tornando de casa. E aqueles que chegaram hoje, sintam-se abraçados e acolhidos por nós. Voltem sempre, sentem aqui no Divã Pedagógico com a gente, porque a casa é de vocês, tá bom? Um beijo. No coração de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.